Então eu vou responder aqui na nossa sequência, né? É, a Sônia Ferreira que perguntou o seguinte: como ser feliz vivendo sozinha? Né? Como ser feliz vivendo sozinha é a pergunta da Sônia Ferreira, né? Então gente, é... uma, uma das coisas também quando a gente fala de prosperidade é que as pessoas mais felizes elas são mais prósperas. Né? Então a felicidade, assim como a prosperidade, ela é um estado de ser. Né? ela é um estado de ser, ou seja, é, um, é uma é uma forma de se mover na vida, né? É uma forma de se mover na vida e é muito importante também ter clareza, assim como Vera falou, que nós nunca estamos sozinhos, de fato. Né? Nós estamos a, a nossa mente, ela está conectada é, é com o universo inteiro, tá? Então a melhor forma de você ser feliz vivendo sozinho é você buscar investir em valores, em virtude, né? investir em um propósito de vida porque as pessoas que vivem é, é com propósito, né? É, elas elas se nutrem do seu próprio propósito, né? Elas se sentem saciadas porque elas estão e elas estão conectadas ao mundo também, né? Então assim, fazer o bem, ou seja, contribuir para um mundo melhor, é uma das ferramentas mais poderosas para a felicidade. As pessoas mais felizes são aquelas pessoas mais altruístas. né? Então você vê essas pessoas pobres muitas vezes que estão ali, né? É, são abundantes no seu comportamento, na sua, na sua forma como elas vivem. né? Então, é muito é muito importante entender que também, é muito importante entender que nós não devemos buscar relacionamentos para encontrar alguém que vá nos fazer felizes, porque não existe essa pessoa, entendeu? não existe essa pessoa que vai lhe fazer feliz. Você precisa criar as condições para você ser uma pessoa mais feliz. E, e nós criamos essas condições a partir do exatamente dessa engrenagem, né, dessas dessas condições internas. né, a, O que nos potencializa mais a nossa felicidade é exatamente a capacidade do, da, da gente gerenciar as nossas próprias emoções e os nossos próprios pensamentos. Então, é muito importante, dentro dos relacionamentos, você ir para os relacionamentos o mais inteiro possível, porque senão você vai cobrar do outro aquilo que é uma carência sua e vai ficar pesado para o outro. Entende? Ou seja, é, é muito importante essa... É, é, é, você ser uma pessoa autossustentável, né? você procurar cuidar de você, se curar, se conhecer. Então, o autoconhecimento leva também aos processos de cura. Entendeu? Porque, na verdade, nos relacionamentos, nós dialogamos muitas vezes com as nossas sombras. né? Mas nós, nós dialogamos também nos relacionamentos com a, com a nossa luminosidade. Né? Então, a grande questão é as pessoas estarem focadas e estarem sendo regidas pela luminosidade. E, e, e as sombras que aparecem nas relações, elas são exatamente as pontes para que você possa dar um salto quântico na sua vida, tá? Porque assim, se você fica ali se vitimizando, né, quando, quando as pessoas estão no diálogo das sombras, é um caminho é um caminho de perdedor. É exatamente a estratégia do perde perde que o David Hawkins fala, tá? Então, as pessoas estão num nível de frequência tão baixas, elas estão num nível de carência tão, né, destrutiva, que elas estão a relação ninguém ganha é só sofrimento entende é aquela coisa eu quero ter razão né eu quero ter eu quero ter razão não, a minha questão não é ser feliz é querer ter razão é mostrar que eu estou certo entendeu e aí tem um outro nível que é exatamente o nível da competição que é você querendo mostrar é, é, ou seja você ganha mas o outro perde ou o outro ganha e você perde entende então são relações de competição não são relações de crescimento Tá? então o terceiro nível, que é exatamente o que nós estamos buscando trabalhar, esse trabalho que eu faço é, é totalmente focado para acessar o terceiro nível, que é o que nós vamos trabalhar na Escola da Riqueza, é exatamente essa perspectiva de que a melhor relação que tem é quando todos ganham. Né? Então, quando todos ganham, exatamente a gente perceber a luminosidade em cada um, tá? É, é focar mais nessa luz, e quando as sombras aparecerem, você olha para as sombras não, não projetando no outro, você olha para você. Então, quando você parar de projetar no outro e olhar para você, aquilo que incomoda no outro, você pode curar essa, essa dor, você pode curar esse programa, porque é exatamente as peças do carro desajustada, é exatamente o ego na confusão do sofrimento. Entendeu? Então, você pode, né, com isso, ter uma relação consigo, né? você pode ter uma relação consigo, ser uma pessoa feliz, porque você tem uma relação consigo onde você tá jogando, não está jogando o um jogo de perdedor. Né? Então, quando você está ali emaranhado nas peças do carro, olha, o ego é que ele domina, é, é, é exatamente a competitividade, é querer derrotar alguém, é o sentimento de exclusão, né? é, é aquela coisa, que eu quero prosperar para dizer a não sei quem que agora eu posso, eu faço isso e aconteça. Então, você está fora de foco, entendeu? O foco nosso é cuidar da gente, é evoluir, é, ou seja... É olhar para dentro e aprender a se superar. Aí sim é o maior sucesso que nós conquistamos. Né? Porque aí enquanto você está olhando para fora, você está na projeção. Né? E a tendência da projeção é projetar as negatividades né? e olhar e botar a culpa no outro. Você sai, você sai definindo e diz, não tem nada a ver com isso, né? eu, sou, eu sou sempre vítima do mundo. Então, é possível ser feliz, sim, sozinho, se você não for uma pessoa vitimizada. É possível, sim, se você ser... Feliz sozinho, se você é uma pessoa espiritualizada, não estou falando de religião, que está buscando evoluir no nível da escala de frequência, entendeu? Está buscando relações de ganha-ganha. Você não está disputando com as pessoas, né? Você não está numa relação que um ganha e o outro perde, aquela coisa. Eu tenho, eu preciso ter razão, né? Eu tenho, tenho uma razão. Não é, não é, não é, não é a busca do bem comum, entendeu? É coisa de você querer ter razão. E a pior relação é o perde-perde, a baixa frequência, a negatividade, onde você está o tempo todo é, criando uma situação que é praticamente impossível ser feliz. Nesses níveis de baixa frequência aí, onde as pessoas estão disputando o tempo todo, estão iradas, estão com raivas, estão excluindo, né? é, estão julgando, então aí não tem condições. Então, a felicidade, sim, é, é, é possível sozinho, contanto que você... Seja seu amigo, você seja seu... É exatamente a solitude, não é solidão, é solitude, onde você aprende a ter prazer de estar só porque você está bem acompanhado, bem acompanhada com você.